Lá vamos nós de mamou Bombinha, galera. E aí, onde startar tá, tá, também. Deixa eu pensar um pouquinho. Tá, eu tenho um Eze Yumi, vai ter que ser aqui de fato. Mano, se eu não fedar early game, essa matchup contra a Echo é muito ruim, viu, velho? O Amumu o, o apanha pra, pra Echo pra caralho, mano. Aí, a partir do nível 6, eu tenho que dar um Parma CC nele. Mas a matchup é full do cara. Vou tentar fazer um full e não fedar early game. E se essa Yumi andar com nós late game aí, mano, e eu ficar forte, vai ser o Dream, mano. Vamos tentar lançar essa braba, né? Deixa eu dar uma mordidinha na sua maçã. Ai, Cold. Morde, vai. Morde. Quero ver agora. Quero ver você morder agora. Ah, porra. Você é tão daivou o mano? Isso aqui pode? Caralho. Que doideira. Meabit também já morreu. Já morreu tudo, velho. Acho que eu não tomo um invade de um eco, não, né, mano? Deixa eu ver se eu dou uma acelerada aqui, ó. A mumozinho granada também faz dois campos, ó, galera. Calma, só não reseta aí, né, doidão? Senão fica feio pra nós. Tá, ah, pela partida que eu joguei de Echo aquele, aquela, aquele momento, o Echo já terminou o clear e eu ainda não, hein? IOT, please, buff o, o farm do Amumu. Deixa eu dar uma passada aqui sem bater no negócio. Vamos tentar ir naquele top ali, mano. O Echo também tá aqui. Ele me caceta se ele quiser. Eu tenho prioridade mid ele não, mas ele tem prioridade top. Como é que faz? Vamos só fazer isso aqui, mano. Só faz isso aqui. Acho que é a boa. Pega o aronguejo e foda-se aquilo ali no top. Nossa, olha o spam, mano, o dedinho no flash e não saiu, vocês viu, velho? E tinha uma funk leona aqui também, mano. Mas tá bom. <fazos> Tá bom. Graças a Deus, mano, que nós pegamos essa kill, porque eu vou conseguir ter esse recal aqui, ó. Se eu não consigo ter esse recal aqui, nós tá fudido, ó. E perdeu a Aí eu acho que alguém pegou em algum skill ali. Acho que foi o Qzinho do Eco que pegou, se eu não me engano. Diff. Dá pra imaginar essa Leona aí, mano. Ela não apareceu o bot, tá ligado? Olha o tamanho da wave sacada aqui. A Leona não vai perder nada, ó, mano. Tanto que o rome dela foi boa. Isso que é um bom, um bom suporte faz, mano. Não é direto. Teve play bot, CDUB, vai reto pro mid, mano. Agora fodeu, mano Vai ter um eco nesse bot Eu vou ter que dar cover pra ele Se pá, hein Nice. Olha o tanto que o double buff Valeu a pena Tô chegando Tô chegando pro coverzinho Tô chegando Tô gostando do que eu tô vendo Onde é que eu tô? Tem que morrer pra torre, mano A Yumi também É melhor ela morrer pra torre Só morrer pra torre Safe, safe, safe, safe E nós nem deu XP ainda, mano Safe, galera, nós tentávamos sair, mano. O que, que vocês falam? E quase que deu pra mostrar, mano, o, o novo Dream desse 2Q do Amumu, mano. Se eu consigo acertar o Qzinho naquele a Férias também ia ser lindo, mano. Porque foi Flash q um, aí eu daria Qzinho no outro, tá ligado? Foi quase. Ó, tinha uma QAnna aqui. E um eco aqui, que o eco matou o EZ, tá ligado? Não sei se vocês viram. Eu faria tudo que eu fiz de novo. Faria tudo que eu fiz novamente. Tenho facilidade de repetir o que eu fiz. Putz, não sei com quem que eu jogo agora. O foda é que eu tô climando pra cima e o... O set tá magrim, magrim, mano. Boa, boa, é isso aí que nós quer ver, mano Tá, não vou fazer nada nesse top, vou só farmar pra baixo e ficar aqui perto, mano Vambora, vai dar boa o drag viva, então vou tentar pegar esse dragão Se der pra pegar, verdadeiro, verdadeira benção, se der pra pegar esse dragão Posso usar a pressão do meu mid a meu favor, tá ligado? Bom, e a Leona tá, ó, Leona e Eco pode mid, ó Leona e Eco pode mid Ou eles estão aronguejo ou eles estão dragão, mano, é um desses aí O fato é que a Irelia tem que dar B, né, mano Deixa eu ver se eu posso botar, botar a cara aqui Ó, acabou de aparecer o rapaz Fez o aronguejo. Eu não tô nível 6 e o eco tá, mano Então eu vou só farmar, ó Tá, se o eco tiver dragão, galera Não tem muito o que fazer, mano A não ser que nós vai depois, ó Ó, não tem opressão mid nem bot E aí, a gente tenta lutar esse dragão ou não, hein, mano Essa, essa é a dúvida do momento agora Ixi, vai rolar dive, é inimigo mim Yumi! Ai, se desse tempo, tadinha, ela vai morrer também Puta, dá pra ter imaginado essa leitura, hein, galera Trolei, trolei, trolei Dá pra ter imaginado isso aí Deu pra ver a Kiana descendo E ela não apareceu mid Então, enquanto o cara não aparece mid Você tem que respeitar, tá ligado? Eu não respeitei Agora fodeu, mano Eu gastei meu R Não consegui sair vivo Nasceu o Arauto Não vou ter pressão top Mas vou ter pressão mid Creio eu, velho Caralho, aquele setão Ele vai derivar o um rapaz mesmo, mano tá aí que eu tô chegando Eu vou guardar safe aqui Porque eu ainda posso tomar um invadezinho aqui, mano a Kiana não apareceu A Leona tá ali ah, esse sidestep. Boa, boa. Olha essa Leona, hein, mano. A Leona vai andar de mão dada com suporte. Com o suporte não, com o Django dos caras, velho. Pega Arauto e solta mid, então. Mas como que eu vou pegar esse Arauto, mano? Tem uma Leona andando de mão dada com o cara ali. Hum. E a Kena é desceu. Então, já que é a desceu, eu vou tentar ir alto, mano. Porque tem hora que o que tá CD baixo e depois fica alto. É o novo buff do Amumu, mano. Acabou de entrar esse buff, tá ligado? Ó, ele tem dois Qzinhos. Olha lá, taquei tá um, jazinho vem o outro. Tem pink aqui, puta merda. Mas eu vou fazer igual isso aqui, mano. Vamos usar full a pressão da Irelia a nosso favor, galera. Esse é o plano. A prioridade é nossa, hein, mano. Agora vamos seguir o plano. Pegar esse Arauto e tacar mid. Não vai deixar a Irelia giga. Nice. Mano, agora eu não sei se eu faço o colhedor o protobelt também. Eu tô full nessa dúvida, velho. Puta que pariu. E a Leona já miou, mano. Essa Leona miar, você já tem que ficar viago. Olha isso, a Leona. Tentei, né? Fazer um negocinho com o Sliz ali Levar um aí, pelo menos o Corredor vai dar mais dano, mano o Protobelt dá, sei lá, um dashzinho Um dashzinho é bom, talvez Pra sair da Leona Pra sair do W do Eco pá também Puta, geral tá falando corredor, hein, mano Tá, vou fazer corredor então, mano Só voltar a farmar legalzinho Puta, nem tem campo pra farmar 50 segundos pro dragão Tô pensando o Top caiu Mas ela levou o mid primeiro tô aqui Nossa, galera, na hora do flash Qzinho, o cara usa um Wzinho pra pegar o matinho, mano. Qual a chance, família? Posso sentar o segundo round aqui nesse mid, ó. Será que ele cai? Ah, rapaz, volta aqui, ó. Ficou bobo. rapazinho tá todo bobo, né, mano? Segundo item, galera. E agora, mano? Que, que nós faz de segundo item, mano? Zonas pelo ativo e CDR, então, tô pensando nesse quesito aí também. E o time dos caras também que for AD, tá ligado? Usar as zonas na hora certa dá pra dar. Hein? Calma aí, Aferes, eu só quero limpar o wave. Pera aí. Tá, agora pode ter um eco e um aqui dentro da minha jungle lá quando eu for formar o sapo. Se eu morrer aqui, é pura burrice minha. Mas eu vou entrar aí, mano. Essa Leona tá foda, hein, mano Olha a Leona Tinha duas wards da Leona na minha jungle Aí na jungle do cara ali só tem uma Num cantinho bem que não dá pra ver nada, né Aí tá bom, vamos reclamar também, não Eita Sai fora, doidão Tá legal, Mumu? Daniels, é o primeiro jogo, mano Ele tem dois Qzinha agora, tal Mas nada demais, tá ligado? Achei bem nada demais, assim Mano, esse cara tinha que morrer, velho Era muito importante esse rapaz morrer Vou nem usar a zoninha. Comparando aqui, ô oh, Denis, os buffs da jungle aí de eco com o do Amumu. O do é muito mais gostoso, tá ligado? Mas esse 2Q do Amumu aí é legal. Dá para, Tá ligado? Dá pra. É. Mas mesmo assim não, não tá muito legal não, mano. Pô, queria não perder esses campos aqui, hein, mano. Aí não tem dano, Yumi. Ou será que tem? Ó! Oh! Ah não! A Yumi pegou um K? Nê, aí a Yumi pegou um K de gold, galera! Ah, é, tá tão. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ela fecha os itens dela mais rápido ali. Vai bufando a gente, vai curando, né? Tá tudo bem. A fé está por perto. Dei meu dano. Se o Lizzie quiser matar aqui, fica à vontade. Mas ele tá matando de lá. Não vou flashar, não vou flashar, não vou flashar. Eu volto nisso aqui, hein, mano. Tá ruim ou tá bom? Tá bom, tá bom. Se matar esse, vai ser esse, praticamente. Ah, ele vai sair correndinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, oh, voltamos pro jogo, hein, galera. Voltamos pro jogo. Só, eu só não precisava ter flashado, né, mano? Se eu soubesse que eu ia morrer, eu só aceitava. Mas tamo no jogo agora, velho. Achei que eu tinha ult, mano. Eu joguei como se eu tivesse ult, velho. Eu ia dar flash R no cara. Aí na hora que eu apertei o flash, eu não tinha R. Então, que pariu. Ainda bem que deu certo. Que nós matamos esse cara sem precisar da ult. Oh, se precisar da última, nós outra Mas só se precisar Safe. Mano, é Silvio, assim, podia tanto andar comigo perma Que agora, mano, que aí vocês iam achar que a Mumu é mano. Mas brigadão pela braba Tem o Ayumi dentro de mim, Zé. Você não vai me dar aí não. Salve do xaropinho. Foi o xaropinho, mano. Mano, quem que é xaropinho mesmo, mano? É do... É do ratinho, né, mano? O xaropinho, mano. Só que eu não lembro como é que era a voz dele. Que isso? Beleza. Didi. Jogão, galera. Olha o Abumuzinho funcionando. Tudo bem que nós foi carregado aqui pela Yumi e pelo Sneeze, velho. E vocês lembram que eu falei que aquele shutdown de mil lá que a Yumi pegou no eco não era tão ruim, mano? Por incrível que pareça, velho. Tem uns campeões de pil que quando pega shutdown eu gosto, mano.